Olá, educadores! Bem-vindos à unidade 6, Utilizando Informações. Esse é o tema 31, desenvolvendo o artigo 3. A gente vai trabalhar nesse tema, praticamente, é a questão da coleta de dados. E aí eu toco mais uma vez no ponto necessário, no ponto crucial, que é o quê? O Conselho de Ética e Pesquisa. Se você, enquanto professor, enquanto bibliotecário, enfim, enquanto educador, observar na cidade... De publicação desse trabalho, é imprescindível que passe por um conselho de ética, tá certo? Submeta esse trabalho a um conselho de ética. Ah, caso seja uma pesquisa escolar, não, há, não é uma recomendação, apenas é uma, uma pontuação que eu vou fazer. Mas eu não recomendo, eu recomendo que passe pelo conselho de ética. Mas caso seja um trabalho que não envolvam é, é, pessoas, coleta de dados afins, né, que tenha muita intimidade... É, que saber apenas se a pessoa, por exemplo, gosta do almoço da cozinha, não gosta, ou algo que não envolva pessoas de uma forma geral. E não seja algo que seja publicável, seja apenas como um exercício. Olhe com seus colegas professores, a direção, com a anuência de todo mundo da escola, né? até porque os professores têm essa maturidade, para desenvolver essa pesquisa e o trabalho fica... Na, dentro da propriedade da escola, né, um trabalho como exercício. Caso esse trabalho venha a ser publicado, eu super recomendo, né, de forma bem ressaltando mesmo, de forma veemente, eu super recomendo que vocês é, entrem em contato com o Conselho de Ética e Pesquisa para publicar esse trabalho, justamente para você não ter problemas na hora de publicar o trabalho, gerar uma expectativa nos alunos e o trabalho acabar sendo barrado por algum problema ou ter algum inconveniente de questão ética. Vai que um aluno pega informação que não deva e discorra algum problema, enfim. É bom ter muito cuidado sobre isso. Eu falo, né, através de um texto, né, do, do Hospital Israelita Albert Einstein, sobre os estudos isentos de Conselho de Ética e Pesquisa. Se você puder encaminhar os alunos para essa vertente, melhor ainda. Né, se eles puderem desenvolver um, um, um estudo que não precisa de comitê de ética. Contudo, se for necessário, né, eu também dou outra pontuação sobre a Plataforma Brasil, né, o Conep. Tem até um print do site que eu tirei, que ele tem um tutorial em vídeo, né, um tutorial não, perdão, vários tutoriais em vídeo, onde os alunos podem assistir, você também pode assistir, né, e saber como é que vai inserir essas informações no Conep, né, na Plataforma Brasil, esperar a resposta que dependendo né, do contexto, dependendo da, da faculdade que pegue, o Conselho de Ética que pega essas informações, não é muito demorado não. Tá? E se você for publicar em uma revista acadêmica da Secretaria de Educação do seu estado, veja se precisa ou se ele já tem um Conselho de Ética né, dentro da própria Secretaria de Educação, que pode fazer essa avaliação. Tá? É bem interessante a gente sempre recorrer para os comitês os conselhos de ética tá? em pesquisa. E aí, no final, ao final disso, né, a gente vai retomar o tema 30, né, que a gente está no tema de número 31, retomar a mesma coisa que a gente fez no tema 30 e desenvolver, de forma dissertativa, as etapas metodológicas. Ah, professor, mas ele ali fez o fichamento, não foi? Foi. Agora, pega a metodologia, né, a metodologia vai ser o quê? a ah, exploratória, de natureza aplicada, eh, eh, os objetivos eh, são esses, né, e vocês vão destrinchando com os alunos. Agora é construir parte por parte, etapa por etapa e depois juntar. Faça a mesma coisa que você fez no 30 com os alunos. Deixe cada um construir de forma individual e depois junta. Só que agora, como é a parte metodológica, né? Deixe cada um pensar de uma forma, você já estabeleceu a metodologia lá na frente, né? No tema 29. Você junta as ideias metodológicas e constrói um texto único. Acho que no máximo uma, uma página, uma página e meia, estourando duas páginas, dá para desenvolver a metodologia. Você vai adequar de acordo com a publicação, se for um capítulo de livro, se for um artigo científico, como é proposto aqui no trabalho, se for um banner, né? Veja, dependendo aonde você for publicar. Se for um Senarte, que no caso é banner, é pôster, no caso, né? Que é a feira de ciências, cultura e arte aqui, é promovida pela Universidade Federal do Sergipe, né? É um pôster? Então tem que ser uma coisa pequena, não vai ser uma página, vai ser o quê? No máximo um ou dois parágrafos, tá? Então, observe onde você vai publicar. Caso venha publicar. Caso não, se for um exercício para ser construído dentro da escola e vocês transformarem é, o artigo científico como um instrumento avaliativo no futuro, né? E um exercício para que ele se torne o artigo científico ou, ou torne-se um instrumento avaliativo no futuro é interessante sobre isso, né? Pode ser até pôr um slide de sua aula, você é professor de arte, professor de geografia, ou aluno vai fazer um seminário. Qual a metodologia que você utilizou? Ah, eu utilizei uma metodologia é, de, de pesquisa bibliográfica exploratória, né? em cima de dados bibliográficos, insights. Então é bom ele postar lá no slide que ele for fazer. Então é para fomentar mesmo o conhecimento científico, despertar... Desse, desse, dessa busca pelo saber, tá certo? Então a gente fica aqui no tema número 31 Espero que você esteja aproveitando ao máximo o material E qualquer dúvida, qualquer dúvida estamos à disposição Muito obrigado, até o tema 32